nos faz pegar um pouquinho essa fala do Ada, né? Mano, Porque você vê a, a outra versão dele, é, é legal. É. E não... Veja só, gente, pra quem não entendeu, é, o, a Rafa tá aqui fazendo comentários, brincando, tal. Tá? ah não, o sindicato dos Orcs, blá blá. Não quer dizer que, você, que os Orcs deixem de ser é, é, as figuras antagonistas ou malévolas do Legendário, tá? Mas nos faz pensar uma questão até mais metafísica, né, Rafa? Sim. Da, sim. da salvação dos Orcs. Sim. Né? Eles não merecem salvação ao final, caso se arrependam ou o que seja. Sim. Né? Eles não são essencialmente maus. Sim, até porque eles uhum. ainda têm... Aí, o, o, o, essa, essa frase do Adar, que eu acho maravilhosa, é puro Tolkien, que ele fala assim, nós também somos filhos do Uno, de Ero e Luvatar. Nós uhum. também somos. Ele, ele, ele bate ali na galada, bonito. Ela toma uma chanfrada do Adar, bonito. Um, um, uma, sabe, tipo... Foi, foi muito legal. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, pra falar sobre... Ah, os orques têm é, salvação ou não? É, o Adar tá maluco com esse partido dele? Não, ele até, até tem um, uma coisa interessante. E eu coloquei separei aqui o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que acontece... Peguei o texto de. Primeiro texto. Eu escrevi sobre isso com base no texto de um amigo meu, Diego Clautal. Escrevi bastante coisa, vocês vão ver em breve sobre isso. É, e eu, eu peguei o texto dele pra usar como base, porque tá mais filtrado, mas vou mostrar onde que Tolkien escreveu isso também. Então eu peguei aqui do, do Metafísica da Subcriação, do Diego Clautal. Tem um capítulo que ele fala aqui, o nome do capítulo é. Uh, Redenção para os Orcs, o nome do capítulo, né? Não vai aparecer aqui, mas é o. o... O último capítulo, Redenção para os Orcs. Será que os Orcs poderiam ser redimidos? E aí eu peguei o texto dele, Eric, tá aqui, ó, tá grande, mas a gente tenta é, melhorar isso daqui. Peraí. Maravilhoso, eu, eu, eu aconselho muito que vocês adquiram esse livro do, do Clautau, não sei se vocês na, É, na no site não, não lá. Tem, né? não, não tem mais, não tem mais. Botado, infelizmente. Então, é, mas em breve ele, ele vai, falou que vai ter uma nova tiragem aí. E aí, é, que... é, e aí ele fala não. assim, ó. É, pode falar. Não, ele ia falar que esse texto é maravilhoso para justamente nos fazer repensar muitas das questões a partir da metafísica. E principalmente de, de a gente tirar um pouco uma visão muito essencialista dessas coisas sobre a Terra-média. Uhum. É claro que o, o bem e o mal estão no legendário. Isso ninguém está tentando tirar. Nem na série isso, tá, isso né, foi, foi tirado. Está muito claro que existe o bem e o mal na série. Mas é importante a gente olhar que esse bem e o mal, eles estão numa batalha que se entrelaçam. E a partir desse momento existe possibilidade de redenções diversas, né, Rafa? Sim, até falar assim, ah, é... o Paulo falou aqui tolerar o mal não é compactuar com eles, não. Calma, é, hum. é, são coisas diferentes. Aí tá falando é. que se o mal é ele se arrepende, se ele quer deixar de ser mal, a gente tem que recebê-los, a gente tem que incluí-los, né? É diferente. É o que eu tô quem vai tratar nesse texto. Primeiro texto aqui do Diego Clautal. Que é do, mais uma vez, Metafísica sobre Criação está fora de catálogo, porém esgotou tudo, né? Porém vai ter uma nova impressão em breve, acredito eu. Se, sair, se, sair, é nova, se sair a nova impressão, comprem. Diego Clautau esteve na live da semana passada aqui, vocês conheceram ele, né? doutor já tá pós-doc já aí é, em Tolkien, então o cara é outro nível. E ele fala assim: ó, o Diego Clautau no livro dele, tá aqui no, no, no capítulo é, sobre a redenção dos orcs. Ademais, os orcs não são necessariamente demônios encarnados, de forma provisória. E embora profundamente condicionados por Morgoth e Sauron, poderiam, segundo Morgoth's Ring, já vou falar dele, desse livro, poderiam se rebelar, os orcs se rebelar contra seus mestres e buscar um lugar entre os povos livres. Se isso acontecesse, e Tolkien afirma que essa era a opinião dos sábios, eles não deveriam ser atormentados ou torturados. E se pedissem misericórdia, ela deveria ser concedida. Tem uma resposta aí ao Paulo. Contudo o quanto de corrupção em sua inteligência, vontade e sensibilidade deveria ser removida é inimaginável. Dá para saber o quanto que tinha que ser removido. Talvez tal como na tradição cristã baseada na narrativa bíblica sobre a abolição do pecado original somente uma encarnação direta de erro no mundo material poderia promover tal milagre aí a gente está falando de Jesus né trazendo para o nosso mundo primário fazendo essa aplicabilidade comparando aí é, a tradição bíblica com esse texto o texto do Tolkien sobre a redenção dos orcs né então é, para acontecer esse milagre de eles serem redimidos, primeiro tinha que ter o arrependimento, buscar a misericórdia, os orques tinham que buscar, e ter essa questão aí do, de Jesus mesmo, dinheiro encarnado para poder fazer essa remissão dos pecados. Do agora, pecado agora, como isso na Terra-média vai ser colocado de uma narrativa? Isso é variável. né Para quem não sabe, o, o professor Diego Faltal, nosso amigo, né que... Ele é doutor em ciência da religião, então ele pensa bastante sobre isso. Esse Exato. livro da Metafísica está permeado de reflexões próprias da ciência da religião. É muito interessante, é muito legal. Tá? Vale muito a pena dar uma olhada. E a principal, o principal ponto aqui, é como você tem discursos né, nas adaptações de Tolkien que vão de encontro a isso ou não. E, Rafa, uma coisa que me chama muita atenção nesse diálogo do Adar, né, o Adar, para mim, roubou a cena nesse episódio de forma, assim, total. Uhum. Eu, eu gostei bastante desse episódio, achei que é um episódio mais de ação, até, uhum. né, mas o Adar rouba a cena, e principalmente nessa parte, nesse diálogo com o Galadriel, porque está coordenado com a ideia metafísica, justamente, da possibilidade de redenção dos orcs. Né? Não é, gente, pensa, veja só, como está falando aqui, não é negar a existência do mal ou do bem no Legendário na Terra-Média, eles estão lá. A ideia aqui é a gente não merece a salvação, é esse o questionamento que o Adar faz. Uhum. O Adar se reconhece como desgraçado, veja só. O Ada se reconhece como desgraçado, olha só o que aconteceu comigo, é uma desgraça. Mas a gente não é filho do Criador? É esse o questionamento. Não somos nós também, né, filhos do, de, do, do Uno, ele ainda fala o do Uno, porque, porque a, partir, Uno. a partir do momento que ele chama o Uno, aí, cara, ele, ele derruba Morgan Morgoth, ele derruba qualquer outro tipo de entidade que tente se colocar no lugar de Deus, e ele dá lugar a Deus, né? Ele tá falando o Uno. E só pra concluir aqui esse, esse texto, esse é o texto do Diego Clautau, é, a, a como eu posso dizer, a interpretação dele de um texto do Tolkien, e o texto do Tolkien tá no Morgoth's Ring, tá no, acho que é o último capítulo, chamado Myths Transformed, né? Sim. E, e aí lá, Tolkien declara, palavras do Tolkien, sobre exatamente isso, ó, que, que os orcs eles poderiam né, se rebelar contra seus mestres, buscar um lugar entre os povos livres, e se isso fosse feito, os sábios previam que isso poderia acontecer, eles deveriam, é, de fato, conceder a misericórdia a, a, a esses orcs arrependidos, porque aí o Diego Clautau trata bastante aqui sobre o ser, né, sobre o, o, o esse, é, tem mais o quê? São, são duas palavras que ele usa para falar exatamente tratar bem a parte metafísica né do nosso ser o que que é o nosso ser né que é o S. e tem a essência que é a essência né e ele fala muito sobre isso tá? é, é um assunto bem legal muito complexo mas que ele trata de forma simples nesse livro né esse eu assunto... acho isso é fantástico, esse livro porque o Claudio consegue pegar temas extremamente complexos Sim. e transformar uma linguagem muito simples então mesmo que você não é, tenha um conhecimento de ciência da religião, ou mesmo de, de, de, de sociologia, ou mesmo da história da Terra-média, tá? você consegue compreender o texto perfeitamente. Tá? Sim, é muito legal. E, e ele fala que, que assim, para entender esse lance do, do, do ser e da essência, aí ele fala sobre, se eu não me engano, é, é o ser ou a essência? Deixa eu ver. É o ser. Ele fala que o ser das criaturas, independente se foram corrompidas ou não, o ser das criaturas estão em erro. Por isso que Adar fala, ó, nós somos todos filhos do Uno, ou seja, nós não temos o nosso ser, independente de corrompidos, maléficos ou não, o ser ainda é linkado ao Uno, porque ele é o único que pode criar. Então se nós somos criados, fomos criados por ele. Se fomos transformados, se fomos corrompidos, foi por outra criatura, foi por Morgoth, foi por Sauron. Mas o Sim. ser está Exato. em Exato. E é legal como ele vê que ele né, é um maldito. Sim. Ele se vê como maldito E ele odeia o Sauron Porque ele vê as... que ele foi maldicido Por conta desse processo que ele sofreu Sim ele é um turmen... O Adar é um personagem atormentado né? É um dos personagens mais interessantes que eu vi em uma adaptação Sim, pra mim é o é. favorito desse episódio E um dos favoritos da série inteira o, o, o Adar O Gabriel mandou aqui Dualidade bem feita é sempre bem vinda Nada é preto e branco, muito menos a escuridão Nos corações dos filhos de dinheiro Essa dualidade foi maravilhosa isso aí Obrigado pelo superchat aí, Gabriel Perfeitamente, tem... Gabriel Perfeitamente, é basicamente isso. E isso é a riqueza do Adar nesse episódio. É um episódio muito interessante. E o Adar é a peça principal desse, desse ponto. Sim, tem mais um superchat aqui do Lucas. Obrigado aí, Lucas. Ele falou, convicções bem definidas trazem vilões é, serem os, fazem vilões serem os melhores personagens. Thanos em Guerra Infinita é um exemplo. Adar, pra mim, é o melhor da série até agora. Pô, o cara ganhou todo mundo mesmo, né, esse personagem. É, o Thanos, ele tem uma perspectiva meio neomalthusiana, né, e que é bem definida, o que torna ele um personagem muito rico. Né? E o Adar tem essa questão metafísica de questionamento da salvação. Que é um caminho muito interessante. Eu quero muito, inclusive, escutar o que o Diego Clotal teria dizer sobre isso. Porque, Nossa, né? porque parece que esse episódio, esse, esse subtexto do Adar, é, é muito conectado com esse artigo que você citou aí, Rafa, sobre a possível salvação dos orcs ou não. Né? E é bem interessante. Galera, não é. Ah, o orc vai virar cristão. Gente, não, não, não mistura mundo primário com mundo secundário, pelo amor de Deus. É uma questão de. Né? É uma questão da gente pensar a Terra Média nas suas referências. Que uma... se... <risos> o Mestre é. Arondi aqui rapidinho falou quando eles se converterem, né? Eles vão fundar a banda Rosa de Sauron. Meu Deus do céu! Capangões <risos> <risos> <risos> da Terra Média aqui. <risos> Pelo amor de Deus. Mas é, Não, é um pouquinho de, é um de refletir isso, uhum. né? Que nada é mau no início. Todo mundo tem, né? Essa dualidade em si, né? E que isso tá presente na Terra-média também. Porque uma, essa é uma das acusações que eu vejo muita gente que não leu os livros, né, que só viram os filmes e tal, fala ah, não, mas é tudo muito preto e branco na Terra-média, né, não existe personagem ah. cinza, o que não é verdade, né, você é. tem personagens cinzas. Né, Olha o Turing! E... <risos> exato, exato, <risos> ou o Gollum, Boromir, né, são personagens cinzentos. E numa adaptação você conseguir criar uma, um personagem Até o Gandalf cinza. é o cinzento, né? Tudo Psss! <risos> <risos> tinha que ter, né? Tinha que ter, tinha que ter. Eu, eu <risos> acho legal, eu acho legal. Porque não, não é uma questão de você fazer, ah, todo mundo é mal, né? Isso é muito simples. Você fazer, ah, todo mundo é mal ou todo mundo é bom. É, né? é. Aí viraria uma história de carochinha, se todo mundo foi bom. Sim. Ou todo mundo é mal, é meio batido, é uma coisa meio, sei lá, meio George Martin. Nada a ver, né? Então, assim, é legal fazer uma coisa que você tem essa... Diferentes tonalidades, esse acinzentado. E é muito legal o que eles fizeram com o Ada. Eu tô, assim... Não é que eu seja fã do Ada, mas eu gostei bastante do Ada nesse episódio. Sou tinha agora, desse episódio pra frente. <risos>